você vai jogar fora, você não vai mais querer usar aquilo. E quando você eliminar, não vou dizer que você vai esquecer, mas você não vai mais se lembrar. E quando se lembrar, vai lembrar naturalmente, porque um dia aconteceu, a ansiedade vai embora. Aquele desconforto né uh, de angústia, de ser Falta de sentido da vida Se obrigar a ser feliz né? Se obrigar a ser feliz Focar em coisas que estão fora né? Que estão sem... Criar objetivos só para focar e esquecer dos pensamentos Esquecer das coisas ruins que vão te incomodando Tudo isso vai passar tudo que vai vir para você vai, vai ser seu para com você, sua criatividade, sua, sua disposição. Enfim, aí você não vai precisar confirmar a ninguém, nem a você mesmo que você é feliz. Por quê? Porque essa paz interior, a ação e, e todos os reflexos já vão fazer parte da sua vida. Então, esse é um dos pilares, que é o registro da memória celular pelo DNA. Lógico que vem muita coisa da ancestralidade, dos antepassados. Eles também puseram coisas lá no porão, que eles usavam coisas feias antes, né? E puseram lá e vem no núcleo do seu, das suas células. Você não tem a menor dúvida, é aquilo fica. Bem... Depois nós temos a radiestesia magnética imantada, que esse é muito importante você prestar atenção, sabe por quê? Porque agora, nos dias 28, 29 e 30, vai ter o curso. E a radiestesia magnética imantada, tá? É, eu vou oferecê-la de cortesia, que é o segundo pilar, juntamente com o curso principal... Que é a iniciação pela energia fria vibracional curadora, uh, que nós vamos, o curso mesmo é esse, e eu estou oferecendo a você o segundo pilar como cortesia, que é a radiestesia magnética imantada, que é apenas com o uso de um pêndulo, um pêndulo. Vou, e, lógico, que eu tenho a apostila e tenho os gráficos, as figuras, aquilo que eles chamam de mesa, né? Então, nós temos, assim, aquela, aquela mesa de, de símbolos, algumas criadas por mim, outras não, para você trabalhar, onde nós trabalhamos com esse pêndulo, que é algo sensacional. Sabe quando eu falei lá do registro da memória celular? Uh, Enquanto você não descobre o que está acontecendo lá dentro de você, os seus traumas e tal, esses bloqueios, esses traumas vão criando implantes. Ah, meu, o que é implante? São formas, pensamentos, coisas que atingem os seus neurônios, a sua rede neural. E conforme essas informações vão provocando medos, medos reconhecíveis ou não, né, que você passa a ter medo de tudo, esses medos, eles vão criando nódulos no corpo. E esses nódulos são o que nós chamamos, ou então até uh, lipídios, né, gorduras já entumecidas, duras, uh, e aos poucos isso vai provocando problemas né, na, na, na transmissão energética do seu corpo, das suas células então vai criando uh, vai, vai, vai fechando esses pontos né que, que que fazem que são seus lógico isso vai provocando uma série de problemas tipo artrose artrite problema de coluna enxaquecas problemas menstruais menopausa gente rim uh, fígado lipídios no fígado gordura uma série vai congestionando estômago, então, nem se falha, aparelho digestivo, problemas torácicos, uma série de coisas. Por quê? Por exemplo, até de, só de falar já me deu um pouco, né? A gente já sente, por quê? Porque já tá no ar as pessoas começam a não ter respiração, a respirar muito de uma forma muito superficial. Elas não respiram mostrando o ar vindo de verdade, né? o ar é, fazendo parte do corpo dela. Não, Ou aquele oxigênio entrando de maneira abundante, gostosa, e eliminando o gás carbônico, não. Elas respiram é, Sabe, numa, no máximo até a metade do, do peito e aquele ar fica congestionado, dá a impressão que ele não entra no corpo. Isso vai causando uma série de dificuldades, pressão, problema na nuca e, e outras coisas mais. Quando aplicamos a radiestesia magnética imantada, você sente os seus pés grudarem literalmente no chão, o seu corpo pesa, por que, que ele pesa? Porque está mostrando tudo que está pesado lá dentro, sua energia carregada, e começa a puxar e levar para a Terra. Quando puxa e leva para a Terra, o seu, o seu corpo começa a entrar numa espiral maravilhosa, tudo isso de forma espontânea, e ele vai fazendo alongamento, colocando as vértebras no lugar, colocando, sabe? Uh, destendendo o que estava tensionado e você vê a melhor e o seu corpo fica super leve e começa a voltar e aqueles implantes vão diluindo. Você ah, tá, é, Não, não é. É uma coisa criada por mim e que veio para mim. Isso eu faço 40 anos praticamente, sem perceber antes o que era. Mas a partir do momento em que eu passei pela iniciação, eu uh, comecei a reconhecer. Então, no dia 28 nós vamos ter a abertura do curso, que é uma sexta-feira, próxima sexta-feira, que vai das 17, 18 horas às 20, onde você vai ter contato com pêndulo, você vai ter contato com uh, toda a informação, você vai saber o que que é, você vai poder já se introsar, tanto com a radiestesia magnética imantada, como com a energia fria vibracional curadora. E no sábado e domingo, 29 e 30, né, você vai, vai das 10h30 da manhã, da manhã até as 19h, direto no curso. A iniciação pela energia fria vibracional curadora, onde você vai ser mais um curador iniciado nessa energia maravilhosa, que é o terceiro pilar dessa tríade, da medicina energética do terceiro milênio. E esse terceiro pilar, gente, vocês não têm dúvida, vem dos Pleiadianos, de um grupo estrelar maravilhoso, que para se comunicar conosco, ele vem para a quinta ou para a sexta dimensão, né? e, e isso na, na comunicação que ele vai ter conosco, mas os filetes de luz, né, os lampejos em laser que vem tanto da da luz como do som já é da 12 segunda, décima terceira dimensão, atinge o núcleo das nossas células diante de toda essa essa essa essa situação tal é, ele ajuda muito mais a encarar e as doenças mentais, físicas, espirituais, vão perdendo efeito. Por quê? Porque essas células que estavam doentes, que já vieram no seu corpo, informações deformadas, uh, que foram construídas por cima de alguma coisa que está envelhecida, está embolorada, como eu digo, Vão ser arrancadas, vão ser tiradas, vão ser ignoradas. Ai, ah, ajuda no câncer? Não tô dizendo que tira o câncer. Mas certamente isso eu tenho provas que não dá metástase, encapsula o câncer. E na retirada desse câncer, ou, no ou quando for fazer aqui na rádio, você vai fazer num número muito menor. E, e vai potencializar a cura, a brevidade dela. Em todas as situações, tira a queimadura na hora. Que, aliás, foi através de uma queimadura que eu coloquei o nome de energia fria vibracional curadora. O seu corpo, literalmente, primeiro esquenta, que é a febre, e depois começa a esfriar. E ele começa a ondular e a vibrar. Você quer ser mais um curador? Quer? Quer? Venha conhecer a dupla, a radiestesia magnética imantada, onde você vai poder atender as pessoas, é a básica, tá? Que eu estou oferecendo como cortesia. Você vai poder tratar das pessoas de maneira simples, profissional, legal. Você vai ver a diferença. A radiestesia existe há milênios, né? há muitos anos, né? muitos radiestesistas, Porém, a magnética é imantada, ela é feita por mim. A, a manifestação da pessoa, o local, você quer saber aquele local como está. Sabe, o pêndulo vai sozinho, ele mostra, você define o local da casa. Ninguém precisa falar para você onde fica aquela casa. O próprio pêndulo desenha por onde é entrada, por onde... Sabe, tudo que está acontecendo, então... Tudo isso faz parte da radiestesia magnética imantada que você vai aprender. E não esqueça, cortesia, e essa vez eu tô dando por cortesia. As próximas você vai pagar, tá? E a energia fria vibracional curadora, que é fantástico. Gente, você quer fazer? Quer? Você quer estar conosco é agora nos dias 29 e 30, sábado e domingo o dia inteiro, e na sexta-feira, das, das 18 às 20 horas, você já vai ter a demonstração. Caso você não possa ver, não tem problema. Mas o ideal é você vir. Você está na dúvida, se quer se inscrever? Então venha na sexta. Liga para mim, manda no meu WhatsApp. Armin, ah, eu quero ir. Posso ir? Pode vir. Temos só duas vagas porque é para quatro pessoas. Nessa época de pandemia, como é presencial. Anota aí o número do no meu WhatsApp, que é 11-99675-5250, 11-99675-5250. Se inscreva, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, aproveite principalmente essa cortesia. E para quem quiser fazer o tratamento comigo. Eu estou em Santana, lá é o meu consultório, eu tenho o tratamento presencial e online. O tratamento online, ele tem o mesmo efeito que o presencial. A única diferença é que quando é presencial, a pessoa fica por volta de duas horas, porque nós podemos conversar mais, trocar mais ideia e tal, e online é por uma hora. Então tem uma certa diferença de valor também. E você vai receber, você vai primeiro para a consulta, você vai ficar duas horas comigo na, presen na, na presencial. Online você vai ficar uma hora, mas online você pode até escolher qual que você quer. Você quer fazer o tratamento, quer fazer a consulta para saber de tudo, de como você está, o que está ocorrendo com você, e depois fazer o tratamento online, que são seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. A presencial, a mesma coisa, só que é muito mais que uma hora, né? Leva quase duas horas. Ou você prefere falar, não, eu quero fazer só radestesia, tá bom? Eu quero só energia fria, que dá aquelas ondulações no corpo, são aqueles flashes de luz, né? Aqueles que vem de uma forma assim maravilhosa e que vão entrando irradiada pelos pleiadianos. Você quer receber ela? De qualquer forma, nós vamos conversar primeiro um pouco lá no tanto online como no presencial para depois você receber. Porque não adianta aplicar jogar uma coisa boa em canais entupidos. Assim ficam as suas células, né? Muitas vezes se você não não deixar que elas se neutralizam antes de aplicar, Aquele, aquele, aquele problema vai fazer um efeito por, por um mês, dois meses, três meses, depois você vai ter que fazer de novo. Sendo que quando nós conversamos um pouco anteriormente, as coisas funcionam para sempre, tá bom? Então, você quer consulta, você quer vir, você quer se inscrever para o curso, faça isso o mais rápido possível. Entre em contato comigo pelo 9... 9675 5250. Eu estou no YouTube, como Armende de Gourmandia, Instituto Armin de Gourmendian. Gente, tá cheio de vídeo lá. Vão lá, se inscreva aperta o sininho, curta e assista esses vídeos para você entender um pouco do que é o trabalho. Ele é fantástico, ele é mais do que um trabalho, ele é tudo para mim, é feito com muito amor, muito carinho para você. Vai no meu Insta, no Instagram você vai ter bastante coisa lá, já de informações, no meu Face. O meu Instagram é armen-terapeuta, é oficial, e o meu Facebook é a página Instituto Armen de Gourmandiã. Vai lá! Veja, me conheça um pouco, para quem não me conhece. Quem me conhece, já se inscreva. Eu já tenho duas pessoas inscritas, só tenho mais duas vagas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Estou à sua disposição, aqui e sempre, enquanto aqui no planeta estiver. Né, Gabriel? Pode contar comigo para qualquer coisa. 99675 5250 não quer fazer o curso? Então, agende o horário. Vamos fazer uma terapia online? Você mora em Sorocaba, mora em Brasília, Mato Grosso, mora na China, no Japão, na Inglaterra, online. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Gratidão sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.